Eu o Hoje eu vou fazer um vídeo Mostrando os dois modelos Das variônicas que nós fabricamos E... Fazer uma demonstração delas Pedi o pessoal para se inscrever aí no canal dar uma força aí Para o canal poder crescer E... Então nós vamos é... Hoje uma fazer uma demonstração Das variônicas nós estamos com os dois modelos né que é uma telescópio e a outra é a fixa então a gente vai mostrar as duas direitinho aí como é que é essa é a telescópio então ela é as antenas que encorrem Elas encoi e fica curtinha. Essa é uma que nós temos tem vendido bem pelo canal. E a outra também tem vendido. Porque essa aqui ela encorre e carrega no bolso. Elas ficam curtinhas. Então você pode carregar elas no bolso. E também tem as câmeras embaixo onde você pode colocar diamante ou ouro para caçar ouro caçar diamante essa aqui ali já tá com essa aqui tá com ouro na câmera já né porque eu caço com ela e pessoal que tiver interesse aí por esse produto tem um contato embaixo aí do canal e também tem nós temos a a fixa essa é a fixa. Também é. Também tem a câmera. A câmera embaixo. você possa colocar diamante ou ouro na câmera. Tampa ela essa então é a fixa também, que também tem vendido bem também porque essa aqui ela não tem perigo também de quebrar antena nós pode às vezes amassar a antena mas só de desamassar de volta mas a antena é reforçada essa tem vendido ela também tem um contato aí e lembrando pessoal que é um produto barato e que faz um serviço muito bom porque quando você sai para um em algum lugar ela localiza alguma coisa para você então você com ela mais um pin ponter você já consegue fazer uma cavalé, por exemplo, ela localiza o pin ponter acho, você vai cavando até que chega no objeto. Mas é umas antenas muito. Por exemplo, aqui ó, que aqui agora cruza em cima da outra, ó, porque já pegou o metal da outra embaixo mas aí nós temos esses dois modelos aí o pessoal que se interessar aí pega o contato aí embaixo do vídeo um dois modelos legal e também logo nós vamos estar tá fazendo os outros vídeos também uns vídeos também melhor que amanhã que a gente vai dar uma saída para poder fazer uns vídeos e também vou fazer um vídeo também caçando com a com as varioni e usando o ping-pong então vai ter um vídeo legal agora o vídeo de hoje eu estou fazendo mais mesmo aí tem uns amigos aí que estão tá interessados nas varioni então é aí eles têm uma noção da qual seria mais mais adequada para eles comprar né? para fixa você pode carregar ela na mochila é, ou pode carregar na mão também Agora, a telescópio, ela só pode carregar no bolso o telescópio é um pouquinho mais caro e a fita é um pouquinho mais barato Mas faz o mesmo serviço, tanto uma como a outra Todas as duas é para caçar diamante, caçar ouro Se você não usar nada na câmera delas Você pode... Acha de tudo Então é... Quer é muito... O telescópio, você puxa ela Dobra elas em L Dobra certinho, deixar os duas igualzinho. E tá pronta para caçar. E lembrando os amigos aí para se inscrever no canal. Já deixar o like para que a, o vídeo possa subir e lembrando que aí amanhã nós vamos ter uns vídeos mais legais, uns vídeos mais que a gente vai estar tá caçando amanhã na prática e o pessoal que tiver interesse aí pelas valiões agora essa semana aí a gente vai estar tá fabricando mais umas só entrar em contato aí que a gente negocia e também tem elas à venda no Mercado Livre então, pessoal também que tiver interesse pelo Mercado Livre também tem ela lá, tem o contato embaixo. Essas duas, essas duas fixas aqui já vai viajar agora segunda-feira e vai com um amigo nosso a do Rio Grande do Sul que adquiriu também aqui direto pelo canal. daqui uns dias também eu vou estar tá vendendo elas junto com o pin ponter as duas varas e um pin aí o pessoal também se tiver interesse com o aí já vai entrando em contato mas logo logo nós vamos vender cada o casal de varas e um pim vai para facilitar já nas buscas né? Lembrar mais uma vez aí os amigos para se inscrever no canal. E assim que nós tiver 5 mil inscritos aí, nós vamos ter um sorteio das Variônicas e também um diamantinho e mais um Asgema. e ainda não sei a qual Asgema vai ser, mas vai ser uma Asgema bonita, uma Asgema boa. Nós já estamos aí já com quase 2 mil inscritos. Eu acho que esse fim de semana já bate os dois mil e logo, logo nós estamos com cinco. Se Deus quiser. E uma boa tarde aos amigos. E até o vídeo da manhã à tarde.